Olá, queridos amigos, olá, queridos internautas, um beijo gostoso no coração, estamos chegando aqui pelo Canal Mais Brasil, estamos chegando aqui pelo Face do Canal Mais Brasil, estamos chegando aqui pelo Face da agora é, Conexão Brasil Rádio, Conexão Brasil Rádio um novo esquema de rádio, um novo sistema de comunicação. Frutal ganha algo completamente diferente. Agora nós estamos fazendo rádio com pujança, rádio com carinho, rádio com muito respeito por você, queridos ouvintes e telespectadores. Você vai baixar o aplicativo o tá? Brasil Conexão Rádio. É conectado a você. Você vai ver que bacana. Nos próximos 10, 15 dias, nós estamos com o aplicativo na prática. Por enquanto, você vai ver aí no aplicativo da Luz Ferro. E antes de, de chamar a nossa convidada, eu quero falar para você que amanhã, a partir das... Neste sábado, véspera do Dia das Mães, a partir das 16 horas, eu, o Joaquim Conto, o Joãozinho, o João do Aidão e também a Claudete, vamos estar juntos aqui no programa Mais Amigos. Encontro com Amigos. Das 16 às 19 horas, onde nós vamos fazer muita alegria, muito humor, muita brincadeira. Vamos sortear brindes para você, mamãe. Você pode participar com a gente pelo aplicativo da Luz FM. Por enquanto, o aplicativo da Luz FM. Pode entrar no Facebook, você vai nos ver lá. tá? E nós vamos sortear no final do programa, às 18 horas e 40 minutos. Nós vamos sortear. Um, a panela de pressão da Luz Luzolar Móveis, nosso parceirão aqui, né, Fernando? Vamos sortear também uma cesta no valor, uma cesta básica no valor de R$ 200,00 da rede de supermercados JB. Alô, Nino! Alô, Luciano esse pessoal todo do JV Supermercado. Um beijo no coração. Luzolar Móveis, rede de supermercado, uma cesta de R$ para ajudar você, mamãe. Parabéns, mamãe! Hoje a nossa convidada aqui é a Mirthes Helena Chagas. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque está no Face, está na TV, está em todo lugar. Tudo bem com você, Mirtes? É, bom dia a todos, né? É, tudo bem, a gente está aí, né? apesar de toda essa situação pandêmica, mas estamos Pronto conseguindo trabalhar. prontos para trabalhar. Nós somos brasileiros, né? Nós não Eu desistimos. Silencio. Não desistimos nunca. Realmente. Bom, ô Mirtz, quando você for falar com o público, você pode olhar naquela câmera. Uhum, tá bom, tá. por favor. Ô Mirth, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de frutal. Eu, eu, você está vendo, pela é primeira vez que você vem nos visitar aqui, eu fico muito agradecido, muito obrigado por atender o nosso chamamento. Nós vamos falar primeiro da nossa Frutal, né? Frutal é uma cidade maravilhosa. Eu investi em Frutal porque eu gosto de Frutal, amo Frutal. Estou aqui em Frutal e nós estamos aqui, é, diga-se de passagem, com o melhor e maior estúdio de evento, de, de, de produção digital do Triângulo Mineiro. Se alguém duvida, venha conhecer, né, Mirce? Como você com vê. Com certeza. Aqui. É, e nós estamos aqui prontos para trabalhar, fazer trabalhos profissionais. Temos só profissionais da área para trabalhar com a gente. E hoje, Mits, eu quero falar um pouco de Frutal com você. Ainda porque Frutal é uma cidade que, vamos dizer assim, um ponto estratégico para a empresa, não é isso? É, sem dúvida. É, eu sempre ouvi isso, né? Assim, é, Eu trabalhei muito com. Escolas, né? Eu trabalhei na, na universidade por mais de 20 anos e a gente sempre focou em cima disso. Frutal é uma cidade estratégica. Né? A gente precisava descobrir o que seria isso, esse polo, essa estratégia tão é, referenciada nos, nos dia a dia. E hoje a gente pode perceber isso. Frutal está conseguindo né, inserir isso no nosso município e estar se tornando uma cidade polo nós é, Isso leva tempo, como levou, mas eu acredito que agora a coisa vai deslanchar de forma positiva. Já está deslanchando, né? Já está. Eu queria dizer que nós temos tantas coisas belas aqui em Frutal. Né? Por exemplo, a rede de supermercados JB. São seis ou sete lojas na cidade que geram esse mundo de empregos. Né? É, empresas novas chegando. A, a chegadas dessas empresas, como você disse, Frutal está se tornando um polo. E o que é interessante, viu, mesmo? Frutal está se transformando um polo regional automaticamente sozinha, porque não tem apoio, não, nós não temos apoio político, não. Infelizmente, não tem político que apoie, não. Sozinha. Por quê? Porque é natural, né? É, é uma coisa que acontece naturalmente. naturalmente. Nós temos. Sempre todos os fatores para possibilitar favorável. esse polo. Né? Então, é, acontece, vai acontecendo, e eu tenho certeza que Frutal vai ser uma cidade é, renomada, as pessoas vão conhecer, vão ter essa, essa visão do que, que o município de Frutal conquistou durante esse decorrer do tempo. A alô de qualquer parte do Brasil, né? porque nós, o Canal Mais Brasil nós estamos falando para o mundo. Alô empresário de qualquer parte do Brasil. É para frutal, é montar sua empresa para cá, porque aqui é o polo regional muito bem localizado. Mertes, vamos falar um pouquinho das dificuldades que foram enfrentadas pelo comércio frutalense, diz respeito ao lockdown, que desrespeito à pandemia. Situação complicada, né, Mirths? É, essa foi uma situação assim, muito atípica. Eu, né, venho de muitos anos à frente da entidade como presidente, como diretora, e assim, eu acho que isso foi uma coisa muito, muito diferente né, para a gente enfrentar. E, e a gente acaba sendo uma referência no sentido de cobrança, e a gente entende isso, porque a entidade representa o nosso empresário, e, e assim, é, as cobranças foram muitas, as, as reclamações, as falas de coisas que às vezes não era de poder nosso, mas a gente entende, tá? a gente sabe que a, a, o, o, o anseio do, do empresário era estar trabalhando, nada mais do que isso. É, aí a gente se vê em situação em que é, o comércio tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele não tem como se sustentar, e do outro lado a gente vê a doença acontecendo, espalhando, uma coisa que a gente não conhece, não vê não tem como você evitar, né? assim porque tem doenças que você tem como evitar. e assim, eu acho que foi uma coisa nova para todo mundo, tanto para a saúde, né? a pessoa que está ligada à saúde, os pesquisadores e para o comércio. Então assim, foi uma situação muito difícil, ainda não está solucionado, mas é, eu vejo o seguinte: apesar de todo o transtorno, apesar de todas as ameaças para o comércio, eu acho que, mais uma vez, a gente volta a falar. O, o empresário né, de frutal é, é do Estado do Brasil, e eu acho que até do mundo, eles conseguiram. Nós somos uma economia extremamente é, de nível baixo. Né? Nós ainda não somos uma economia desenvolvida. Só que a pandemia forçou né, as mudanças. E, e a gente percebe o quê? As mudanças estão acontecendo é, muito rápido, porque antigamente você tinha 10, 20 anos para adaptar alguma coisa. E, e hoje a gente vive um momento em que a adaptação ela tem que ser muito rápida. Então, apesar de todo o sacrifício, de todas as ameaças, de tudo que aconteceu de negativo para o empresário, a gente percebeu que muitos, a maioria dos empresários perceberam que a mudança tinha que acontecer. Então, já aconteceu, a, as empresas estão se adequando, né, elas estão conseguindo, e essas mudanças que foram colocadas em práticas, as inovações, foi o que fez com que, pelo menos, as empresas se mantivessem funcionando, né, abertas, sem dispensar funcionários da forma que teria que ser, conseguiram se manter no mercado até o momento. Isso que você está falando é muito importante. Eu, eu, eu digo que eu estou vendo agora, nós estamos aproximando, estamos nas vésperas, do Dia das mães, e eu estou vendo que o comércio está em alta. Eu estou vendo o povo participando e eu fico muito feliz com isso. Porque não quero falar mal de ninguém, nem vou falar nem pretendo. Cada um tem que ser responsável por aquilo que faz. Mas os irresponsáveis a favor do lockdown, me perdoem, né? vocês acharam que ia derrubar... O Bolsonaro quer derrubar o comerciante? Não vai, porque nós somos brasileiros. E eu quero dizer para você, Mirsa, representando a Associação Comercial, e ao Frutalense, ao Comerciante Frutalense, força. Nós estamos aqui junto com vocês. Nós vivemos a pandemia junto com vocês. Mas não abrimos mãos dos nossos direitos, que é de ir e vir e trabalhar. Nos respeitarmos, fazermos o distanciamento, tudo que for preciso. Agora, fazermos parar de trabalhar? Não faz isso, não que isso é mal para a nosso, o nosso desenvolvimento. Mas como somos brasileiros, não desistimos nunca. Parabéns ao, ao, ao empresário Frutalense e parabéns ao empresário brasileiro, que de uma forma pujante, de uma forma guerreira, estamos juntos. Estamos juntos. E quero dizer para você, Mirs, nós da TV não temos mais TV. Nós temos agora o Canal Brasil e a Rádio, é, e, a, e o Conexão Brasil Rádio, que é uma emissora, porque nós estamos abrangendo, graças a Deus, o mundo inteiro. Né? A nossa, a nossa FM já está aprovada Embora tenha um monte de gente aí contra Mas nós estávamos comentando alguma coisa assim Gente, o sol nasceu para todo mundo e nós vamos viver juntos Como vivem as plantas Cada uma de uma qualidade, mas todas crescem maravilhosamente bem Nós vamos crescer juntos porque nós somos filhos de Deus Ninguém pode cortar isso Ninguém nunca vai tirar este nós então, parabéns. Parabéns à situação comercial, pelo, pelo trabalho. Vamos falar um pouquinho do Dia das Mães. Eu estou vendo o comércio a todo vapor. É, já, já estão, né, assim, todos preparados. A gente sabe que eles não pararam, investiram, né, para essa data. É, estão trabalhando em outras formas de, de venda, né. A gente percebe que essa semana ocorreram muitas realizações de live, que é uma nova... É, é, uma, nova uma nova modalidade que o mercado está criando. Então, assim, a semana foi trabalhada para isso. E a, a gente tem certeza de que todas as empresas que estão aí trabalhando, elas têm alguma coisa para oferecer para o Dia das Mães. Então, assim, a gente quer deixar aqui... É, um, a gente quer parabenizar o empresário que não desanima. É igual você falou, ele está aí firme, ele está lutando... Ele está tentando se manter em pé e eu tenho certeza que durante esse período, nessa semana, foi trabalhada de forma preventiva. Eu tenho certeza que o, o, no sábado, né, que acaba sendo uma data mais propícia para quem trabalha, às vezes está procurando comércio, a gente conseguiu aumentar o horário para o atendimento para que não ocorra as aglomerações. Mas eu tenho certeza que todas as empresas estão aí, e eu sempre falo isso, frutal tem um comércio que atende a todas as necessidades que é, o consumidor precisa. Então nós temos produto, nós temos qualidade, nós temos bom atendimento, porque a gente vai lá fora, conhece o atendimento, e eu sei que aqui existe um bom atendimento por parte dos dos colaboradores das empresas. Então, as empresas estão preparadas com produto, com qualidade, com preço, com a, aquela receptividade que eu tenho certeza que tem, isso trabalhando dentro de todas as, as, os, as ações preventivas contra a Covid. Então, é, a gente tem certeza que nós, né, como sempre colocamos, o comércio não é um disseminador desse vírus, porque a empresa sempre, a partir do momento em que foram colocados os protocolos, todas as empresas se adequaram, é, é, estão aí trabalhando dentro do que foi determinado pelos protocolos né, de, de prevenção com, com, com relação à pandemia. Eu fico feliz de ver o comércio trabalhar. Eu fico feliz quando vejo alguém dizer, agora nós vamos abrir aos sábados até às 18 horas. Que maravilha! Será que dá para entender que se o comércio abrir as portas não tem aglomeração? Agora você fecha, você retranca. Eu vou te contar uma coisa, para mim é um desespero isso. Roda aí, roda aí o Dingo, que a Associação Comercial criou, nós participamos disso. Roda aí para falar do comércio aberto, roda aí. Neste sábado, 8 de maio, esteja presente. Presente! Na véspera do Dia das Mães, o Comércio Logista estará funcionando até 6 horas da tarde. O presente que você vai escolher para a mulher mais importante da sua vida será encontrado com facilidade no nosso comércio. Estaremos atendendo até 6 horas da tarde. Esteja presente e faça feliz aquela que nunca esteve ausente. Iniciativa, a CIF-CDL. Feliz Dia das Mães. Vocês viram aí? Comércio aberto até às 18 horas, com brilhos, repetindo... A luz solar, nós vamos estar fazendo ao vivo. Amanhã, a partir das 16 horas, com muito humor muita alegria, vamos sortear uma panela de pressão da luz solar e vamos sortear uma cesta de R$ 200,00 da rede de supermercados JB. Aliás, o supermercado JB agora com o novo cartão, inovação, coisas bonitas, coisas fantásticas para vocês, que, né, que nós estamos apresentando aí para vocês. Então, vamos trabalhar juntos? Vamos fazer alguma coisa. Mirtes. Eu gostaria de deixar aí as câmeras, o microfone à sua disposição Caso você queira trazer mais informações E mais uma vez, parabenizar a você e toda a direção da, da CIF Pelo trabalho, e dizer novamente Nós do Canal Mais Brasil estamos aqui É para ajudar, para somar Se você quer vir conosco, amém Se você não quer vir, problema seu Eu caminho com as próprias pernas, sou independente Tá? Você quer fazer fake news? Faça eu trago aqui gente honesta, gente que trabalha com pujança, gente que faz o bem para a Frutal. Gente que traz alegria, gente que investe de si, dá de si para o Frutal. Porque além disso, além de presidente da Associação Comercial, a Mirza é também uma empresária na cidade. Então, ela mais do que ninguém torce para a pujança da cidade. E nós, do Canal Mais Brasil e da nossa emissora, tá, tá bom? É justamente isso que nós pretendemos, crescer, fazer a alegria. Fica aí a câmera, o microfone à sua disposição. Bom, Sérgio, eu quero aproveitar esse momento né, e, assim, é, justificar para os, nossos, para os nossos empresários e consumidores que todos os anos a gente realizava a promoção, né, os três amores, onde a gente fazia sorteios em cada data comemorativa das mães, dos namorados, dos pais. A gente tinha, para, ir, é, para o ano passado, inserir nessa campanha a data do dia das crianças, que são as datas mais importantes para o comércio. Só que, infelizmente, pela pandemia, nós não podemos estar realizando essa campanha. Mas a gente assume aqui que, a partir do momento em que as coisas normalizarem, a gente retorna, porque eu acho que era uma promoção que já estava é, acontecendo já há mais de três anos, de forma positiva, tanto para o comércio quanto para o consumidor. Então, a gente quer deixar esse, esse, esse compromisso né, para, para os próximos anos e a gente tem certeza que isso vai estar né, a cada dia melhorando. A gente sabe da dificuldade de combater uma pandemia, mas a gente tem fé que isso vai estar melhorando. E a gente quer deixar aqui também é, para o consumidor, né, a orientação que no sábado o comércio vai estar atendendo das 8 da manhã até as dezoito. A gente é, conseguiu né, a, a dilatar um pouquinho mais o, o horário. Então, assim, era das 9 às 5 esse ano nós vamos ter das 8 às 18 horas. Então, aumentamos um tempo. A gente quer pedir para o consumidor que procure o nosso comércio, mas que vá... Preparado, vá de máscara, chegue na porta, lembre de higienizar a mão com álcool em gel. Se tiver muita gente dentro da loja, aguarda um pouquinho, né? Para estar adentrando. É, vamos tentar trabalhar dentro do que os protocolos definem, para que não ocorra, né? Não exista ameaça mais do nosso comércio fechar. Então, assim, eu quero deixar esse, essas, esse pedido, quero cumprimentar antecipadamente a todas as mães, né? para quem tem mãe, para quem tem filhos. É, aproveitar é um dia de família, é um dia de amor entre família. Então, comemore, mas com, de forma ponderada, para que não ocorra né, surpresas no futuro. E eu quero também estar tá parabenizando vocês aqui, da, da, na pessoa do Sardinha, pelo investimento, pela cunjança do, do negócio. A gente sabe que quando a gente fala na questão de polo, isso aqui é uma, uma consequência dessa situação que Frutal vive hoje. Frutal vive uma situação nova, você está disponibilizando um trabalho que, no momento, é muito importante. Então, assim, eu quero te parabenizar pela estrutura, pela... Né, você ter essa, essa vontade e seguir em frente, não desanimar, eu acho que isso é o que faz parte de realizações. Então, acho que isso vem para contribuir e eu né, quero deixar aqui, eu não conhecia hoje, foi a, a minha primeira visita, quero te cumprimentar pelo investimento, e não só em questão de investimento de serviço ou investimento financeiro, mas é um investimento para a cidade de frutal, né, que consequentemente vai trazer retornos para a economia como um todo, para a gente estar tá firmando essa questão de que frutal é uma cidade pobre. Obrigado, Mertz. Muito obrigado. É isso aí. Com o objetivo de trazer sempre melhorias, nós estamos aqui, como eu disse, estamos à disposição de você, empresário, estamos à disposição de você que quer realmente o bem para a cidade frutal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parabéns por ter conseguido... <coughs> Desculpa. Por ter conseguido aí o comércio funcionar até as 18 horas. Na minha opinião, não tinha que ter fechado absolutamente nada. Mas quem sou eu, né? Estou falando coisa errada, então a consequência está aí. Graças a Deus. Parabéns, Associação Comercial. Parabéns a você. E fica o nosso convite para você amanhã às 16 horas. Amanhã que eu falo é sábado, Veste Dia das Mães. Porque isso aqui vai ficar no ar, né? Em rede mundial. Para que você participe do nosso programa a partir das 16 horas. E outra coisa, Mirce. Agora, pedido dos namorados, nós temos um projeto muito grande. Vou passar para você, caso a Associação Comercial queira participar com a gente, é um, um projeto de trazer as pessoas para comprarem no comércio de frutal. É um projeto da nossa emissora, é um projeto da nossa instituição, certo? E queremos unir junto com a Associação Comercial, para que nós possamos juntos crescer o comércio, crescer e trazer para que mostrar o trabalho que a sociedade tem o trabalho que nós podemos fazer aqui na cidade frutal. Beijo no coração, muita paz. Jesus abençoe cada um de vocês. Roda aí e a gente vai estar sempre aqui trazendo informações bacanas para vocês. Um beijo. Neste sábado 8 de maio, esteja presente. Presente!